Olha a bomba que eu tenho aqui. Dá só uma olhada. presidente sugeriu o grupo para mediar fim da guerra na Ucrânia. Vai aos Estados Unidos nesta quinta-feira para encontro com Joe Biden. Publicou o poder 360. A publicação diz o seguinte. Estados Unidos não devem debater, abre aspas, Clube da Paz, fecha aspas, com Lula, diz ex-embaixador. Para Melvin Levitsky, embaixador dos Estados Unidos no Brasil de 1994 a 1998, os Estados Unidos não vão apoiar a ideia de criar uma espécie de clube da paz para negociar o fim da guerra da Ucrânia proposta pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo o ex-embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o país não quer o governo brasileiro é engajado em ações dessa natureza. Abre aspas. Os americanos não vão criticar o movimento do Brasil, mas não vejo interesse em ter o país envolvido em negociações ou atividades diplomáticas, fecha aspas, disse Levitsky em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, publicada nesta quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023, publicou Poder 360.